Opa galera, tudo certo? Aqui é o Stick e no vídeo de hoje eu trago para vocês uma plataforma aí para você estar tá fazendo um farm. Você pode estar tá fazendo um baixo investimento e ter um alto retorno. Eu vou mostrar tudo como funciona aqui para vocês. Mas antes de começar, só peço aí para você que é novo, deixa o like, se inscreva, ativa o sininho, que todo dia tem vídeo aí de NFT, criptomoeda, oportunidades financeiras e muito mais. Bom, a plataforma aí, mano, o link dela é ShibGo né? E o nome aqui, Shibigeneration. Por que esse nome? Porque é geração de Shiba Inu que tem essa plataforma, tá bom? Os links necessários estão tá todos na descrição, e você já pode ver aqui, gerando o chip, a revolução está chegando. Então. Olha só que bacana, o contrato tá aqui, tá bom? E essa plataforma aqui, cara, ela já tá rodando, beleza? Ela tem um token aqui padrão que é o SHG, mas tem um novo token aí, tá chegando hoje às 20 horas, que é o token S-Gear, tá bom? E é o token aí que eu acho que vai valorizar muito, por isso que eu tô trazendo essa oportunidade pra vocês. Então, além de você estar tá conferindo uma plataforma de farm que já tá rolando, você vai ver um novo token surgindo aí, uma oportunidade de investimento, tá? Então, pra iniciar, o que é esse SHG token? É o token nativo da rede Smart Chain, né? BEP20, será o maior pagador de recompensa em Shiba Inu, como eu falei pra vocês, a Shiba Inu, que vocês sabem, né? É a 11ª maior market cap hoje e ainda tem muito potencial de crescimento, tá? E junto com isso, eles têm a plataforma de jogos, dados do servidor deles, sistema de staking, né? Geração de Shiba Inu, que a gente falou, recebe recompensa no stock em Shiba Inu, como a gente disse, e além disso, colecionáveis NFT para negociação, tá? Que legal. E aqui fala um pouquinho do desenvolvimento do projeto, né? Então tem auditoria técnica já concluída, recompensa em Shiba Inu que é muito bom, cara, eu sou holder de Shiba Inu, então isso é muito legal. O staking, né? Que a gente falou, o jogo no servidor tá aguardando, estão desenvolvendo, vendo, tá? As taxas tão baixas aqui, 3% de compra e 15% de venda, e a carteira SHG está em desenvolvimento aqui no site. Tokenomics, né? Economia do token, 10% queima, 10% marketing, 10% desenvolvedor, 10% whitelist e 60% do pré-público, né? Venda e gerenciamento de lançamento. Beleza, cara! Gostou aqui por cima da plataforma? Você pode vir clicar aqui em Compre SHG, né? E vai estar tá vindo diretamente aqui já no app deles, ok? Então vocês já podem ver aqui, chip generation, então você pode estar tá selecionando aqui então, olha só, SHG, que é a moeda já básica deles, e tem também a s que vai estar sendo lançado hoje, tá bom? Então, a partir das 8 horas da noite, hoje, você pode estar pegando a s gear Então, por enquanto, é a SHG, tá? Então, você pode estar selecionando aqui, tá? BUSD, enfim, o token que você quiser, e, cara, fazer aqui a transação. Vocês podem ver que um SHG tá tipo 0,00001 centavo de dólar. Muitíssimo barato, entendeu? Então, uma oportunidade aí pra quem às vezes não tem tanto pra investir. Você pode estar fazendo um trade, por exemplo. E a s aqui, cara, tá aparecendo por enquanto, mano, uma por 5 dólares, tá bom? Então, lembrando que ainda não foi lançado no momento que eu tô gravando, então, é, enfim, a gente não sabe pra onde vai o preço ainda, tá? Mas eu sei que o supply aqui é de apenas 2.040S gear, né? Então, assim, cara, muitíssimo pouco, muitíssimo potencial de valorização. Cara, e aqui, além de fazer o swap, você pode estar tá clicando aqui pra fazer liquidez, né? Então, você pode estar tá adicionando liquidez aqui dos seus tokens, e aqui tem a parte do stake, né? Então, tem aqui as pools, né? Famosas piscinas. Aqui também tem um pouquinho do gráfico, tá? Que você pode estar tá analisando, fazer aquela análise técnica técnica mais a fundo, ok? E bom, aqui em stake, tá bom, vai tá chegando aí a partir das 20 horas, né, 8 da noite, vai tá sendo liberado, basicamente os farms aí, né, que a gente tá falando, então só pra vocês terem noção na tela, por exemplo ali, a S-Gear com BUSD, você pode ver que tem uma PR de 518.388%, né, multiplicador de 40x e tem ali o lock time, né, de um mês, e isso é padrão ali em todos, tá, então vocês podem ver que tem um farm ali embaixo de S-Gear BNB com 156.000%, tá, tem um BUSD BNB também mais padrão, né, 217 mil por cento, farm aqui de shiba né Shiba Inu com BNB, 737 mil por cento, SHG com BNB ali, 780 mil por cento e SHG com SGEAR, os dois tokens aí do projeto, com 771 mil por cento, ok? E galera, basicamente isso, tá, não tem muito segredo, tá e para finalizar minhas considerações finais aqui, tá, então um resuminho de tudo, tá o SGEAR é o token de governança, tá, da farm da SHG, então o principal farm aí seria do SGEAR com SHG, transformando em SGEAR, tem também a pool de SH que vira Shiba Inu tá além de mais recompensas na plataforma o Supply resumindo aí 2040 então muito potencial de escassez né valorização taxa para compra baixa né contrato também tá no site e além de queimar a SHG levando o preço da Shiba Generation né que é o SG né o toque terá uma alta valorização graças ao seu Supply Ok e bom basicamente também vou deixar para vocês na descrição o telegram do projeto Shiba Generation tá são 9030 membros 463 online então lá cara você pode estar tá conversando tirando suas dúvidas e tudo mais beleza e você vê que tem bastante gente apoiando o projeto Então isso é importante, tá bom? Porque se tem bastante gente apoiando o projeto, vai ter bastante gente transacionando O projeto tende a crescer A galera vai divulgando, a comunidade vai crescendo Então sempre analiso isso, né? É importante Até aqui um aviso ó, especial para vocês que estão vendo o vídeo Galera, tem pessoas entrando na plataforma Não pode, tá? Tá tomando taxa Espero o lançamento às 20 horas Então é o que eu falei para vocês, no momento que eu tô gravando Ainda não dá pra estar tá acessando Você é para você acessar aí a partir das 20 horas Às 8 da noite, a partir de hoje aí, né? Estamos aí no dia 15 de março, terça-feira, então a partir das 8 você pode estar entrando e vai estar funcionando tudo certinho o que eu passei para vocês. A você está falando aqui, ó, como você pode receber Shiba Inu. Você pode ser hold na SHG e conforme o volume de negociação no gráfico, cairá reflexões. Basta adicionar o contato SHIB BAP 20 na wallet que se conta no SHG. E a plataforma de Stake estará disponível hoje após as 20 horas, tá? E é isso, galera. Então, para finalizar, eu tenho que deixar claro que não é uma dica de investimento, tá? Qualquer token aí no mercado de criptomoedas tem risco, tá? É um mercado de risco, mas é um mercado que dá para você lucrar muito também. Então, o que eu falaria para você é, sempre invista um dinheiro que você possa perder, então invista lá cara cara, um dinheiro ali que você sabe que tem risco, mas você pode ganhar muito, então, se ganhar muito, beleza, valorizou, ganhou muito, se perder também, cair, não tem problema, que é um dinheiro que não vai fazer falta, então, esse é o pensamento, tá bom? Mas, na minha opinião, eu acho que tem muito potencial pra dar certo, mas você faz a sua análise, todos os links estão na descrição pra você fazer a análise e analisar o risco. E é isso aí, vou ficando por aqui, valeu, até a próxima!